Muito bem, pessoal, bom dia, bom dia, estamos aqui ao vivo às 10 horas e 35 minutos, tivemos um pequeno atraso, foram, na verdade, dois problemas aqui, de uma vez só, home office, enfim, acontece, mas a gente conseguiu... Resolveu um deles e vamos começar aqui com o Cedrani. Daqui a pouco a, a Silvia pode entrar aqui e terminar aqui com essa, nessa live conosco. O Luiz Cedrani ele é diretor de gestão da BV Asset. E a Silvia, que não conseguiu acessar, ela é a CEO né, da BV Asset também, da área de fundos alternativos. Mas o Cedrani conhece bem o produto e eu acho que vale a pena a gente esclarecer. Bom, BBPO foi um divisor de águas na indústria de fundos imobiliários. Foi ele que realmente democratizou e deu mais... Luz e publicidade aos fundos imobiliários lá em 2012. Sem dúvida nenhuma, BBPO, SAAG e agências caixa, eles trouxeram uma outra roupagem para os fundos imobiliários. Obviamente, os desafios são grandes, né? e o, o Luiz Sedrani vem para explicar justamente o contexto atual para a gente. A Silvia entrou aqui pelo celular, eu vou deixar o Sedrani ir respondendo, e aí a gente coloca a Silvia aqui para ver se a gente consegue ajustar. Então, Sedrani, seja bem-vindo, tema muito importante, e vamos em frente. Obrigado, professor Baroni. Acho que é importante abrir esse espaço. De fato, é, é um fundo que foi um marco na indústria. né? Quando ele nasceu, quando ele surgiu a indústria de fundos imobiliários ainda tinha 50 mil cotistas, esse produto levou a indústria de 50 para 100 mil cotistas, hoje ela já passa a marca de um milhão de cotistas, depois de quase 10 anos, então eu acho que é um produto que foi muito importante, que ajudou bastante no desenvolvimento do mercado, e agora a gente está dando o outro passo, a gente nunca imagina que de fato 10 anos passam, que eles podem passar, a gente sempre acha que é muito tempo, mas 10 anos chegam, Dez anos passam e chegou a hora do produto e é, do fundo, do Progressivo 2, de fato, é, começar a ganhar outra cara... Ter outros tipos de contrato é, fazer as renovações né um contrato atípico o Banco do Brasil era é uma situação é, é, bastante atípica vamos dizer dizer por assim né tá certo então teve muita coisa que aconteceu você teve os contratos que foram cumpridos você teve a questão principalmente aí da mudança no, principalmente no mercado financeiro né da questão das agências da digitalização não só do mercado financeiro como da economia como um todo. né? E acho que, de, de alguma forma, isso mostra a, a, essa renovação, na minha opinião, mostra a resiliência do portfólio, a resiliência do produto, e principalmente, acho que a, dá suporte ao mercado de real estate como um todo. Né? Que, de fato, por mais que ocorra a, a questão da digitalização, as pessoas continuam, mesmo na pandemia, querendo sair de casa, querendo ir nas agências, precisando ter, ter agência, ter lugar para trabalhar, né? Então, eu acho que marca um pouco isso, né? A gente ficou de fato aí bastante feliz, bastante contente com aquilo, é, com a renovação que foi feita. Tá bom. Silvia, nos ouve bem? Eu acho que realmente a Silvia. Eu ouço bem. Silvia... Ouve? Então tá bom. Graças Silvia... a Deus. Tudo bem. É isso aí. Vamos, vamos seguindo. A Silvia teve que fazer pelo celular, ela estava realmente aparelhada com câmera, tudo certinho, mas hora o som funcionava, hora não funcionava, então a gente foi pelo celular. Silvia, seja bem-vinda, a gente vai fazer aqui um bate-bola, eu estava explicando para o Sebrani, eu, eu, eu acho que uma live às 10h30 da manhã, ela tem um pouco menos de audiência ao vivo, mas eu recebi uma, uma quantidade muito relevante de perguntas e questionamentos, algumas pessoas já colocando aqui no, no, no chat também, então a gente tem muita coisa para falar. Tá bom, Silvia, seja bem-vinda. Ótimo, muito obrigada, muito obrigado pelo espaço aqui, a gente está... Super feliz de poder falar aí com os nossos investidores e com você aqui no seu espaço. Vamos lá. Cedrani, eu não poderia começar diferente com o que eu acredito ser o ponto mais polêmico. Eu já tinha até pedido licença ao Cedrani, que acha que começa a live, que eu vou fazer aqui o meu papel. O meu papel é realmente levar e dar voz àquilo que os investidores nos questionaram aqui nesses últimos dias. O ponto é, central que eu acho que motivou todo essa, esse debate aí sobre o que aconteceu aí nos últimos dias com o BBPO foi no sentido que, que o fundo tinha um contrato atípico até 2022, então todo mundo estava esperando que um ano antes, como agora, começariam as negociações e os termos dessas negociações ganhariam uma roupagem, viriam a público, e as condições de contrato seriam respeitadas até 2022, e que, então, a partir de 2022, né, novembro, outubro, novembro de 2022, você viraria a chave para contrato típico, aí sim, como aconteceu no imóvel de Brasília, você passaria a ter um, um outro vencimento, uma outra condição de mercado, e que a CBRE foi contratada justamente para fazer esse balanceamento, e que fosse apresentada aos cotistas, este plano de, de reposição ou de recolocação das agências e dos prédios corporativos do Banco do Brasil. Bom, estou dando essa volta toda, porque eu acho que essa live não poderia começar diferente. A sensação que o mercado teve, a sensação que vários investidores tiveram ao me questionar aqui, é de que houve uma ruptura de um contrato atípico com o Banco do Brasil, uma vez que a renda já foi ajustada para 82 centavos é, logo agora uh, uh, em... Né, setembro de 2022. Então a impressão dessa ruptura, esse é o ponto chave da nossa live aqui. Eu gostaria que você nos, nos, nos explicasse isso melhor. Eu acho que todos os cotistas estão ansiosos por isso. Tá. Eu posso falar um pouco dessa questão da visão, né? A gente pode falar da visão nossa e da percepção do mercado quando a gente fala da da ruptura, né? Se a gente for olhar em relação principalmente ao preço de mercado do fundo, né? É, esse preço de mercado esse preço de mercado, ele de fato, ele, na minha opinião, na opinião nossa da BVA Asset, ele já é, já tinha, já embutia nele, né? Uma perspectiva de desconto grande, né? E na nossa opinião, o progressivo assim, talvez como todos os fundos, vamos dizer assim, de renda urbana ou corporativos, ou, vamos dizer assim, até os net leases americanos, né, que a gente acaba comparando muito, né, quando a gente pensa, não só sobre progressivo, mas sobre essa classe de ativos, né, ou potencial classe de ativos no Brasil, né, é, tinha um desconto grande. Né, e muito em função, talvez, da ausência de previsibilidade do fluxo de caixa. Né, e da previsibilidade de aluguel. Então, a gente começou... Nesse ano, já em 2021, na verdade, final de 20, começo de 21, já os estudos, justamente para conseguir posicionar então, quase com 24 meses de antecedência para conseguir posicionar o portfólio, saber a melhor maneira de como fazer a alocação ou aquilo que não fosse locado, que de fato tivesse a melhor destinação. Né? E, obviamente, que isso, a gente está falando de um único locatário, né? então isso acaba envolvendo, de fato, é, a conversa com esse novo locatário, né? E no nosso entendimento, né? A gente evoluiu bem nas conversas, né? E essa evolução nas conversas, é, a gente achou que, achou não, a gente a gente achou que seria melhor, de fato, é, alongar esse contrato, né? Então o contrato que hoje, em 2021 vence em novembro de 27, né? Então a gente está falando de seis anos, né? Tá certo? Seis anos, né? Mais cinco anos, na verdade, de novo contrato, né? Mais seis anos de novo contrato, ou seja, a gente dá uma previsibilidade muito boa para o investidor, né? Além disso, né? É, se a gente for olhar a questão da multa, aquilo que não foi pago, né? Eu diria que foi quase um não um rompimento de contrato, mas quase uma concessão, se a gente pudesse assim dizer, né? Ou um ajuste para esse alongamento, durante 36 meses, né? Durante 36 meses, a gente aí de fato é, recebe a multa integral daquilo que não foi pago. Né? E 36 meses de 2022. Então, 48 meses, se o Banco do Brasil por acaso vier a sair, a gente recebe de novo o dinheiro, tá certo? Então, a gente acha que foi de fato vantajoso e que não, tenha, não foi um, uma mudança num contrato atípico. Na verdade, foi uma renegociação em que algumas condições presentes no contrato atípico, que faltava um ano, mais ou menos, para o vencimento, é um pouco mais, né? É, mais ou menos um ano do vencimento, elas foram refeitas, né? elas foram refeitas dando previsibilidade para o ativo dentro de condições de mercado né? e de condições que eu acho bastante interessantes. né? E um ponto para se lembrar, né? É que passou a, ser, passou a ser uma preocupação nossa, ano que vem, se a gente fosse renovar ano que vem, né, nesse período, a gente vai estar, tá, na verdade, não dá para falar que seja o auge, mas a gente vai estar tá em plena campanha de reeleição, né? de reeleição ou eleição, na verdade, está em plena campanha presidencial. Né? Então, é, já tem um ambiente de certa turbulência política, né, os, os preços dos ativos talvez reflitam isso, né, a gente vê a Bolsa todo dia, aquilo que acontece, o câmbio, taxa de juros, né, então acho que esse alongamento, com um ano de antecedência, dando previsibilidade, saindo principalmente desse segundo semestre de 2022, a gente acha que foi, é, de fato, é, bastante importante, né, para o investidor e para o fundo em si. Não sei tá se bom. eu me muito na resposta, não, mas... Não, eu, eu, eu, eu, eu, não, eu falo que eu, eu já estou com muita, muita estrada em fundos imobiliários, e eu falo que tem alguns assuntos que a gente precisa realmente ir aprofundando. Eu acho que esse assunto, ele, como eu disse, o BBP eu, foi um divisor de águas da indústria de fundos imobiliários, todo mundo estava aguardando essa renegociação e ver como é que tudo ia se desdobrar. Então, esta, esta, esse tema ele é muito polêmico, tem muitas, muitas nuances e eu queria explorar todos, por isso que eu te pedi licença, eu vou fazer aqui o meu papel, vai parecer meio assim, é, é, é, uma abordagem um pouco mais reativa, mas é porque foi o que chegou para mim. Tá? A, a, o, o, o mercado se sensibilizou muito com essa negociação, e vários ruídos foram colocados e o meu canal aqui, a Live, tem o objetivo de tirar esses ruídos. Bom, por que, que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque deu a entender que vocês é, tiveram uma redução de 24%. Mas muita gente questionando fala assim, não, não foi bem 24%, foi 24% mais o um, um IPCA de atípico que foi é, cortado, foi quase que um haircut de um IPCA de atípico. Então, queria que você explicasse isso um pouquinho melhor, de como é que foi essa leitura, né? Porque, vamos colocar na, na, na conta de padeiro, 8% de IPCA que, que teria um reajuste, é, 24 mais 8, então, na verdade, foi mais do que 32% esse haircut. Muita gente... Muita gente é, é, questionando esse ponto. Eu queria que você explorasse. Isso. Claro que tem uma posso, depasagem de datas, mas vamos lá, eu, por isso que eu estou te jogando sem, a pergunta. Sem que falar nada com os padeiros, porque não pode ficar bravo com a gente, é. tá certo? Tá, mas fazendo a, compra, a conta de padeiro simplista, como a gente fala muito aí uhum. no mercado, né? Então, é, é, se a gente for olhar de fato, né, fazendo um exercício simples, né? É, e dado o IPCA. Né? Então, digamos que o preço do aluguel fosse seus R$ 92,93, tá certo? É, é, pré-IPCA com o IPCA, ele, os 92 virariam por volta de 100 né? desse 100 então, ele virou 72 então na verdade é do 92, 93 para os 72 mais ou menos 20% de redução, tá certo? É, então assim, os 28 são aplicados sobre a base já ajustada do, é, é, é, do aluguel então, são 20, é, 20. No final das contas, se você olhar em relação ao que era, vamos dizer assim, mês. Né, com o mês passado nós estamos no dia 2 de setembro, tá certo? Mas se olhar no mês retrasado, ia ser é, mais ou menos 20% de desconto. Né? Então, não é o desconto de 30%, é um desconto de mais ou menos 20% por aquilo que seria praticado. Lembrando que durante os próximos não seja um pouco mais que 48 meses, dá 50 meses, durante os próximos 51 meses, se e caso o Banco do Brasil resolva sair, ele devolve a todo esse desconto, né, além da multa. Né? Então, além do desconto, além de voltar ao desconto, tem também a multa. Né? Então, de fato, até que se soma algumas coisas aquilo que acontecia. né? Porque se ele saísse daqui a seis meses, a gente receberia seis meses de aluguel e ia para casa. Se ele resolver sair daqui a seis meses, a gente recebe o desconto e a multa. Certo. Cedrano, outra pergunta que também nos chegou aqui. É, foi realmente necessária a contratação da CBRE? O pessoal achou assim, poxa, eu acho que esse tipo de negociação poderia ter sido tratada direto com é, o próprio gestor. Então, eu queria que você explicasse o motivo pelo qual a, a, a CBRE foi contratada. E depois eu quero fazer uma colocação de um colega é, é, que, que fez uma ponderação num grupo, e ele também é um formador de opinião de, de fundos imobiliários, né, que é o nosso querido Nod, né, que é o Natão Otávio. E, mas dê a sua resposta e depois eu quero fazer a ponderação dele para saber se faz sentido ou não é uma belíssima discussão, a gente não tem ponto, assim, a gente nunca vai ter a resposta mais correta, né? ou a resposta correta, talvez a gente tenha a melhor correta, ou a mais correta no momento que foi feito todo, todo, a, a, a, todo o processo de renegociação, aquilo que a gente acredita que seja melhor. né? Então, alguns aspectos que a gente considerou no momento da decisão da CBR. Primeiro, a gente conseguir fazer uma avaliação mais correta e mais isenta possível, que não tivesse o nosso viés do gestor ou da gestão do fundo, ou seja, para dar mais transparência para o cotista, tá certo? Então esse é o, é o primeiro ponto. O segundo é que vários fundos imobiliários acabam de fato contratando os seus é, é, os seus advogados para fazer esse processo de renegociação e sabendo que né, é... é a gente, por mais que pegasse um imóvel e falasse assim, ah, isso aqui serve para incorporação, esse aqui vale para uma academia, esse aqui é um supermercado, a gente queria já ter naqueles imóveis que, porventura, ficassem vagos, as opções encadeadas, tá certo? Então é, foi um processo, pensando não só na negociação em si, esse processo negocial, que eu acho que de fato já seria importante, né? É, que a gente olhasse para o futuro. Né? Então, esse olhar do futuro, no final das contas, eu acho que foi. É aquilo que levou, é, seja o fator mais relevante para a gente nesse momento. Tá? Esse é o ponto um. O ponto dois, eu falar, é, a gente acabou pagando meio aluguel, né? nesse processo de negociação. Então, a gente acha que, além de tudo, né? além de todo o suporte, desse olhar para o futuro, a gente acha que o custo, de fato, foi bom e a gente diluiu isso em 12 meses. Né? Então, nos próximos 12 meses, o fundo está pagando é, tá para a CBRE, por esse, por esse suporte, por essa ajuda, que envolve não só a negociação em si, como também a, a, a, vamos dizer assim, também esse olhar para o futuro, né? E lembrando uma coisa que eu acho que é, que é relevante, né? E sempre me passa pela cabeça nesse processo aí decisório, né? De ter o nosso BR é é um locatário só, é um volume de dinheiro bastante grande, tá certo? E Principalmente assim, é... vamos tirar as emoções da mesa, tá certo? Essa questão do, do anteparo, do, no bom sentido, leve traz, tá certo? Ah, esse cara não quer, o outro quer. Então, a gente acha que, que, que tornou, não pode dizer mais profissional, mas talvez menos emotiva, e lembrando que nos próximos, eh, se Deus quiser, eh, a gente já ficou quase 120 meses com o Banco do Brasil, que a gente fique os próximos 120 meses com o Banco do Brasil, as pessoas na mesa são as mesmas, a, a, as instituições, obviamente, são as mesmas, então a gente preserva um pouco também o eventual rusga que possa surgir. Né? Então a gente acha que foi de fato bom por conta desses motivos. Muito bem. O, o nosso querido amigo Nod, ele fez um comentário, eu queria só te ouvir se isso faz sentido ou não. Ele falou que a contratação da CBRE poderia ter sido o fato de que o Banco do Brasil, por ser uma empresa pública, poderia ser questionado em algum momento de que esse aluguel teria sido tratado entre... num ambiente, vamos dizer assim, que pudesse levar a questionamentos. E ter um terceiro, uma parte não relacionada, é, independente, daria mais lisura. Isso... Faz sentido a colocação dele, porque pela lógica faz sentido, mas eu queria saber se na prática, efetivamente, isso acontece. Eu acho que, assim, como a gente pensou sobre outra ótica, tá certo? Ah, tá, ok. uhum. é... Então, isso não é condição, Pode né? Ser. A pergunta é, isso não, não, era, não é uma obrigação. Não, não, não, não, né? era, não, era, não era necessariamente, não era uma exceção necessária, mas eu acho que isso se soma, né? Uhum. A colocação dela se soma ao todo, né? Então, quando a gente junta o todo, ela se soma, né? Porque se podia ser uma parte relacionada, podia não ser uma parte relacionada, a gente primeiro tem uma obrigação fiduciária, tá certo? Então, a gente teria que cumprir nosso papel independente daquilo que acontecesse, tá certo? Tá. Mas, a hora que você pega uma parte não relacionada, uma parte é, é, que tem... Vamos vou chamar, vou chamar de notório saber, tá certo? Uhum. Parte não relacionada com notório saber, eu acho que isso, de fato dá mais transparência, mais lisura, tem alguém olhando, alguém que está fazendo, vamos dizer assim, esse, no, no bom sentido, leve traz, ah, pô, eu quero isso, eu quero aquilo, é, faz sentido, não faz sentido, e aí se junta tudo, acho que no, no fato, no meu modo de entender, uma boa negociação uma, e, e com previsibilidade, por mais que mais baixa, né? Uhum. Cedrani, outra, outra, outro ponto que chegou aqui para mim, e eu, eu quero levantar isso com você porque eu acho que é bem relevante, é, é o seguinte... Querendo ou não, as condições, naturalmente, do, do, do contrato foram modificadas. Em algum momento, passou pela pela, pela, assim, pela mesa de vocês de ter, talvez, a, a, a possibilidade de chamar uma assembleia para apresentar isso para os cotistas, para que eles pudessem aprovar essas condições, visto que o contrato foi antecipado em alguns meses, e o mandato, me corrija se eu estiver errado, e o mandato do fundo é de gestão passiva. Então, é, é, ter, vou, vou reformular a pergunta, porque é um ponto sensível. Não teria sido, não teria sido assim, mas, é, mesmo que pudesse trazer ruídos, mas não poderia ter sido mais fácil para vocês terem o aval dos cotistas numa assembleia para aprovar essas condições para o Banco do Brasil, e emendando num outro ponto que chegou muito para mim. Não teria sido agora a hora de sentar com o Banco do Brasil, aproveitando as negociações, e já pensar em ampliar o fundo, trazer mais ativos para dentro do fundo, ou flexibilizar mais o mandato para que você pudesse, como você mesmo colocou, transformá-lo num clássico renda urbana. O que, que eu estou te transferindo aqui na posição de um analista, de um professor, de uma pessoa que cobra o mercado? milhares de cotistas, é né? claro que milhares não fizeram contato comigo, mas vários fizeram, e por isso que eu solicitei a live para a CAO, porque estava chegando muita coisa e eu falei, gente, isso aí eu não consigo responder. Você não acha que teria sido melhor trazer para uma assembleia, aprovar essa condição e aproveitar e já abrir um pouco mais o regulamento para que você pudesse flexibilizar, mesmo que não agora, mesmo que no médio prazo, mas se você pudesse já destravar isso de uma maneira macro e dar um aceno maior para os cotistas? Ficou clara a minha, minha pontuação? Pessoal, coloquem no chat se foi eu ou o Cedrani que travou, porque eu não consigo vê-lo aqui mais. O professor caiu? Opa, agora sim. Foi eu que caí, será? Não sei. Não é. sei. <risos> peço desculpas a todo mundo é. que está assistindo e que pode vir assistir a gente. Né? A gente não sabe exatamente aquilo que aconteceu. Né? Mas senão, a gente estava falando da questão da gestão passiva, ativa das mudanças do fundo, né? E se não deveríamos ter submetido a uma assembleia, né? A gente lembra que, por mais que seja, vamos dizer assim, uma gestão passiva, né? A gente continua com o mesmo locatário, a gente não mudou o locatário, a gente pode mudar, inclusive, o locatário né? do, do fundo, dado que o Banco do Brasil não queira, e a gente não pode comprar e vender é, os ativos, né? E digamos que a gente tivesse chegado a bom termo no Banco do Brasil e que achasse que devesse submeter a uma assembleia, né? É, as condições se tornariam públicas do mesmo jeito. Podia aprovar ou não podia não aprovar. Tá certo? Acho que o risco e a previsibilidade do fundo, que eu, na minha opinião, é um dos valores que os nossos cotistas, ou a maioria dos nossos cotistas eles, é, eles de fato, eles prezam, a gente acha que a gente conseguiu de fato ali é preservar, né? Preservar a previsibilidade do fluxo de caixa, preservar, vamos dizer assim, até o rating de crédito do do do de quem faz a locação, né, do, do, do nosso edifício. Então é é uma questão que é delicada. A gente pensou um pouco sobre isso, mas a gente acha que é um ato de gestão, é um ato de gestão. A gente mantém no mesmo locatário, a gente é, fez a postergação, a gente manteve o interesse, a gente jogou para frente. É, a gente foi em 2027, tá falando mais seis anos, né? Mais seis anos, que curiosamente é é, é um período bastante Grande no meu modo de ver, na questão, de, seja por multa, seja pelas condições, etc. Né? É, o outro ponto da questão da assembleia, a gente de fato a gente acha que é um caminho né, profundo, essa questão da Assembleia, né, é, de trazer novos ativos, seja com o Banco do Brasil, seja é, de outros locatários, e mesmo porque é, a gente não pode esquecer né, que as agências bancárias, via de regra, né, elas estão em localização privilegiada, né, localização muito boa, você teve obviamente algumas, alguns endereços, até algumas valorizações específicas, então ele a questão da, da, da, da, da utilização imobiliária para outras coisas, seja a questão residencial, seja até dentro da, da, da própria questão é, de residencial, você é, incorporar alguma coisa e deixar uma agência ou trocar a utilização do, do fundo, isso continua, que vai muito a ver com a questão da visão de futuro, que a gente falou lá na, na, na discussão um pouco com a CBRE. Né? Então, por conta disso, a gente de fato, a gente planeja fazer, né? chamar essa Assembleia, a gente está pensando ainda qual a melhor forma, é, a gente está discutindo internamente. Para quê? Para que, de fato, o fundo ganhe outra roupagem, ganhe outro direcionamento, para que é, é, a gente saia um pouco, vamos dizer assim, do risco Banco do Brasil. Apesar que o Risco Banco do Brasil é muito bom, é de fato sensacional. Só que a gente fica com o risco Banco do Brasil, com o risco dos, dos aluguéis típicos, né? Que aconteceria de qualquer forma, né? Né, daqui a um ano, na verdade, não chega um ano, mas 15 meses, ele aconteceria de qualquer jeito. Né? Então, é, é, e como fazer essa transição do fundo? Então, é um fundo grande, é um fundo importante, é um fundo com. Uma, uma, uma diversidade geográfica, geográfica né? grande, né, Então e até de um pouco de ativos, né, então, na, na, na, na, no intuito de preservar isso, a gente fez essa locação, a gente deu essa previsibilidade e agora é olhar para o futuro, então a gente vai ver mais novidades do fundo justamente para conseguir é, é, é, dar os outros passos e aumentar, não pode ser o grau de previsibilidade, mas reduzir, talvez, a percepção de risco em relação ao fundo, seja por questão de agência, seja por questão de ser um único locatário, né, que são coisas que, de fato, são, são importantes e relevantes. Né? Exatamente, Cedrani, isso. É, você tocou num ponto importante aí que eu já quero até puxar por essa linha. Né? É, salvo engano, o mandato do fundo, é, na, na, na segmentação do fundo, ele entra como laje corporativa, salvo engano, ele não é agência, ele é mais laje, né? ele tem essa posição com esses ativos que vão ficar vagos, tudo, como é que está esse trabalho com a CBRE? Seria fatiar esses ativos, é, alocar é, pulverizado, como é que vai ser isso? Vai ter em algum momento, isso é até bom para os cotistas, gente, vai ter em algum momento uma assembleia para mudar mandato, flexibilizar mandato, dar mais autonomia para que vocês possam é, criar sub Atividades dentro desses prédios. Como é que. Você está falando tanto de futuro, eu acho que é hora também da gente olhar um pouquinho para frente como é que vai ser esse momento, esses próximos meses aí. Como é que serão esses próximos meses? É, a gente, a gente é, de fato, a gente deve chamar alguma assembleia, né? obviamente que não estou público, a gente fala e a gente gostaria muito de voltar aqui para explicar, para tentar endereçar é, este ponto. Né? Então, a gente tem é, alguns caminhos a seguir. Né? Assim Não são únicos, né, e não são excludentes, talvez um ou outro, né? Eu acho que o primeiro deles até tá claro ali, a gente tem estudos, né, de o Banco do Brasil fazer a locação parcial de algum dos ativos que estão devolvidos, né? Então isso não tá fechado ainda, tá certo? Quais são os ativos, qual a área, qual é, é, é, o que, que vai ser ocupado, o que, que não vai ser ocupado e como fica. Tá? Então, é um trabalho que tá, se iniciou agora, né? é, no, no começo dessa semana, para ser mais exato, que a gente acha que até o final do ano ou em meados do próximo trimestre a gente já vai ter essa resolução. Dada essa resolução, a gente sabe é, o que poderia fazer. E aí, o que, que a gente pode fazer? Tem algum imóvel que pode ser que, que seja interessante vender, né, mesmo para reciclar o portfólio, tem algum imóvel que de fato é, tenha algum tipo de utilização para um terceiro, tem algum imóvel que pode interessar para um incorporador, é, por conta de até da, das regiões específicas na imóvel, é, localização, obviamente, é fundamental, e o que fazer. Então, tem imóveis ali que, que podem ter encaminhamentos. Diversos, né? E aí, essas oportunidades, né? Elas fazem de fato parte do processo de mudança, vamos dizer assim, do regulamento do fundo/mandato do gestor, que é buscar essas outras, outras alternativas e buscar principalmente a melhora é, de yield, de rentabilidade do investidor. E a melhor de rentabilidade talvez não seja só na questão do retorno absoluto, né? Porque tem a questão também do risco, né, do risco do aluguel ao longo do tempo, do risco do contrato ao longo do tempo, da diversidade de quem faz alocação do seu é, ativo, né, então, acho que tudo isso a gente vai olhar e buscar, de fato, é, explicar no futuro na, na Assembleia, na convocação da Assembleia, em que daí os cotistas vão poder de fato se manifestar, né? No sentido, ah, não, eu quero meu dinheiro de volta, ah, não, eu acho que eu tenho que de fato diversificar a minha renda, buscar outros ativos, porque as oportunidades estão aí, né? E, e, e, tocou, e elas são tocou, importantes, são grandes, né? Você tocou num ponto importantíssimo, né? O dinheiro de volta. É, amortização, ou seja, venda de ativos está na pauta ou seja é uma possibilidade que foi tratada com a CBRE, há espaço para vender alguns ativos é, e gerar inclusive ganho de capital e poder potencializar o yield para o cotista ou compensar o yield para o cotista aí no médio prazo tem isso também na pauta tem, faz parte faz parte faz, faz, parte. Parte, faz uhum. parte faz parte faz é. parte a gente não pode descartar nada tá certo tá bom não dá para descartar agora nesse nada nesse momento o que a gente acha que que é o melhor tá uhum. é, já dando uhum. um pouco a visão, e também assim, uma visão do investidor barra gestor. Maravilha. A gente acha que tem bons ativos, é, é, a, próprio, a, a própria NTNB, né? o nível da NTNB hoje, né? principalmente das mais curtas, até um pouco das mais longas, ela está em outro patamar, a gente não está vendo mais a Selic A2, é a Selic deve, é, por mais que, que, que ainda suba, a gente já começa a vislumbrar o fim do ciclo de alta de juros no Brasil, tá certo? O Brasil acabou até saindo na frente né nesse processo todo de taxa de juros no, no mundo, né? Uhum. É, a gente acha que é um, pode ser um bom momento. Um bom momento de compra de ativos, de busca de ativos, é, e aí, emendando na, na, na sua questão do Banco do Brasil, a gente, obviamente, que a gente sempre acaba conversando com eles, porque a gente colocam vários ativos para eles, né? A gente loca vários ativos para ele, para o Banco do Brasil, e ele sempre faz parte, né? E sempre vai ter a dúvida, tá certo? Ah, o Banco do Brasil é, vai querer sair da agência, não vai querer é, sair das agências? Como fica essa questão dos bancos digitais, né? Então acaba sendo, vamos dizer assim, é, uma polêmica, uma discussão grande, e a cota do fundo também sofreu por conta disso, né? De algumas coisas que acabaram saindo na mídia que, eu, eu, na minha opinião, a gente viu que não era tão verdade ou não era totalmente verdade quando a gente transporta isso para o mundo do, do, do progressivo. Né? Muito bem. É, então, uh, essa, essa, questão, essa questão agora que envolve as reformas. né? Vocês falaram no comunicado que o Banco do Brasil solicitou algumas reformas, algumas melhorias. Né? Se você puder, e até onde você puder, você consegue no, nos dar assim, uma, eu diria uma uma dimensão dessa, dessas reformas, se o caixa do fundo seria suficiente para para arcar com essas reformas que o Banco do Brasil vem solicitando, ou se você acredita que invariavelmente pode ser necessária alguma nova emissão, ou, como eu disse, a venda de um ativo para cobrir esse investimento, como é que isso está hoje equacionado, vamos falar assim? Eu sei que talvez possa ser cedo, mas alguma coisa preliminar. É, não eu ia falar para você essa questão. A gente é. ainda de fato é cedo para ter, vamos dizer, a curacidade dos números, né, a curacidade das reformas, mesmo porque elas podem ser feitas ao longo do tempo, né. E além de ser feitas ao longo do tempo, tem algumas responsabilidades, algumas reformas ou alguns ajustes, vamos dizer assim, que são responsabilidade do proprietário e outras que são de fato do inquilino, né. Então essa discussão é, e, e essa definição do que vai ser e quanto vai ser, é, ainda não está fechada. A, a sensação que a gente tem agora é que o dinheiro que tem no fundo, e também, é, se você for olhar ali na própria distribuição, a gente reduziu um pouquinho a distribuição por conta disso, elas devem ser, devem ser suficientes para fazer frente àquilo que a gente é, vislumbra no médio prazo, tá certo? Então, a gente não imagina uma chamada de capital é, por conta. De, dessas reformas, né? ou daquilo que for do inquilino, aquilo que for de despesa, então você tem uma, uma discussão que é mais ampla e complexa. Mas tem assim, o número fechado? É isso? Não. Maravilha. Ótimo, maravilha. É, eu queria levantar dois pontos também com você que também chegaram muitas perguntas para mim. Você consegue mensurar é, o quão qual, qual impactante foram as negociações quando se tratou de agências, ou seja, o quanto a digitalização impactou o negócio de agências do Banco do Brasil. Mas, é, as pessoas falam muito de agências, mas eu, eu honestamente sempre falava assim com, com as pessoas, falava assim, olha, a negociação com o, os pontos do, do, das agências do Banco do Brasil, das agências, via de regra, na média, são muito bons. Mas nós temos a questão do corporativo, do, do contingente bancário, que é, também vem se reduzindo, do ponto de vista de, de estrutura administrativa. Sim. Você consegue colocar isso tudo no liquidificador e dar para a gente aí uma resultante de como é que foram essa, essas negociações? Quais foram mais duras? Quais delas dão mais frio na espinha, né? Essa questão é uma questão boa, né? É, uma Mas, é, boa. Jorge, é aquilo que eu te falei no começo da live. Eu estou trazendo para você tudo que chega para mim. Eu mesmo. entendo, eu entendo, é, eu entendo. Porque, de fato, é, é muito difícil, né? É muito difícil. Primeiro, porque, de fato, é, é, a gente... Tem, tem, tinha. É, não é que, vou dizer o um anteparo, mas tem a Richadelles, né? No, no meio do caminho, né? Então, aquele olho no olho, a gente tinha poucas vezes no meio desse, dessa jornada, né? Não era no dia a dia, então, e a percepção também é uma percepção que vai de julgamento pessoal, que na internet é um pouco diferente, né? No virtual é um pouco diferente do mundo real. né Então, tirando essas, essas nuances de um processo negocial típico, né? É... O Banco do Brasil, e aí todos os bancos de maneira geral, têm seus diferentes estágios de desenvolvimento corporativo. né? E tem suas vontades corporativas. Eu quero estar mais próximo do meu cliente, eu quero estar mais longe do meu cliente, eu quero ser mais digital, eu quero ser menos digital, eu quero ser digital nesse segmento, eu não quero ser digital nesse outro segmento. né? E é muito difícil a gente conseguir medir isso. Né? De fato, é difícil a gente conseguir é, Me isso, né? E a necessidade é, e as necessidades do Banco do Brasil. Quando a gente vê aquilo que ele devolveu, a gente acha que as áreas corporativas, de fato, eles tentavam, é, eles tentaram é, ter um pouco menos, né?, de área corporativa ou que tivessem outros tipos de prédio. Mas, assim, ah, dá para falar que é via de regra o tempo inteiro? Não, mesmo porque a gente sabe que o Banco do Brasil tem é, dezenas de milhares de pessoas trabalhando, né? Então, não é fácil, né?, você mexer com a vida das pessoas que estão numa localização, as pessoas que estão acostumadas, o cliente que está acostumado, então assim é muito difícil assim. Eu queria ter de fato, né, participar das reuniões do Banco do Brasil quando eles tiveram essas discussões, né? E acho que só quem estava lá dentro vai saber de fato é, quais foram é, é, as as intenções, aquilo que estava na cabeça do Banco do Brasil em relação a isso. Tá? Não, é, não é, assim, é simples, a gente se perguntava bastante, a gente discutia, mas é, é, eu acho que é de fato, é, é, é difícil. Muito bem. Já estamos caminhando a 36 minutos de live, já estamos caminhando aqui para o fim. Eu, vamos falar aquilo que o cotista quer saber de fato, que é a renda no bolso dele. Né? O status quo hoje dadas as condições já está tudo assinado já está rodando foi efetivado então vamos trabalhar com a realidade a realidade hoje é uma renda de 82 centavos por cota é, firmada ou seja essa renda ela foi já acordada é esse é o piso da distribuição Isso. Né? sobram aqui 14% que são aqueles seis imóveis que não foram renovados né que não serão renovados está certo Supondo hipoteticamente que você consiga fazer algumas locações nessa área que ficou vaga, nós estamos então colocando que é desses 82 centavos para cima, correto, Sebrani? Sim, sim. E nesses 82 Lembrando, lembrando que, né, na, naquilo, naquilo, nessa que ficou hoje ocupando ou, ou sem você o ajuste nos contratos, né, é, o IPCA funcionou normalmente, foi tudo normal, né? Então tem uma questão aí de preço, o que é preço de mercado, vai um pouco para cima, um pouco para baixo, o que precisa de reforma, carência, ou seja, tem a, passa a ser, digamos que não seja o Banco do Brasil, tá? Hum. Passa a ter uma dinâmica normal de locação, tá certo? Então, assim, na minha opinião, assim, olhando de hoje, eu acho que é tá mais ou menos justo, um pouco para cima, ou eventualmente um pouco para baixo, mesmo porque hoje está sendo pago né, o, consultor da, o consultor, então você tem é, é, algumas nuances aí, mas a gente acha que está é, fe, é, tá febre. Está fair, ok. Então vamos lá. É, vamos, vamos voltar, porque essa pergunta que chegou para mim, inclusive eu tive que ligar para a pessoa para entender melhor, e quando a gente começou a conversar, realmente eu falei, não, essa pergunta eu vou fazer para o Cedrani lá. É... Você tem seis imóveis aqui. Hoje até 2000 de hoje até, vamos lá, outubro, novembro de 2022, esses seis imóveis continuarão sendo ocupados pelo Banco do Brasil? Ou eles já tá, hoje. continua contratado, certo? Funcionando. É, se não acontecer nada. Tá. Se a gente não o... falasse, assim, ó, renovou parcialmente com esse esse ajuste, renovou, fez isso aqui no outro. Então, são nesses, nesses 82 centavos. Frente, né? o, ok. Nesses 82 centavos é muito delicado esse ponto, Cedran, por isso que a gente está fazendo um bate-papo aqui, porque é muito delicado. Desses 82 centavos que nós temos hoje, é, se chegar daqui um ano o Banco do Brasil falar assim: realmente não vou querer esses, esses outros seis imóveis e vocês não conseguirem readaptação, e vamos supor, hipoteticamente, para análise aqui, vamos supor hipoteticamente que eles fiquem vagos potencialmente essa renda pode cair, porque você vai deixar de ter o fluxo do Banco do Brasil e também vai ter que arcar com as despesas. Correto, Cedran? É isso. É Se o isso. Banco do Brasil não quiser não ele locar, pode... ele vai embora... E a gente não loca para ninguém, quer dizer, não é que a gente não loca para ninguém, tá okay, certo? Okay. Lembra uhum. que tem todo o prazo, o Banco do Brasil tem que falar com o tempo dele, quanto vai sair, o que, que a gente vai fazer. Então, lembra daquela questão do olhar para o futuro, a questão da eventual assembleia. Então, tudo isso, de fato, ou seja, a gente está se antecipando, inclusive, para reduzir esse risco, tá certo? Então, assim, ah, se o Banco do Brasil sair e falar assim, ah, não quero mais, não vou mais, é isso que acontece. Melhor cenário seria Banco do Brasil mantenha a 58 chega lá em 2022, ela fala, não, eu quero esses, esses, essas seis agências também, vamos renegociar esse aluguel aqui, vamos estender, colocar no mesmo pacote, segue a vida normal. Pior cenário, segue os 82 centavos, quando chegar em 2022, o Banco do Brasil fala, não quero nada, você tira essa receita desses seis imóveis, ainda tem que arcar com uma despesa e também colocar dinheiro ali para fazer alguma, alguma reforma, alguma coisa, para possivelmente trazer outros locatários. Eu, coloquei os dois cenários no limite para que a gente possa só trabalhar dentro desse, desse meio termo, correto? Tá, eu só, eu só não sei se, de fato, o melhor cenário é colocar no mesmo pacote, tá? Ah, ok, ok, boa colocação. Você pode, Entendeu? você está dizendo assim, que eu posso ter potencialmente um aluguel melhor isso, do que o assim. banco, ok. Tá claro. Não necessariamente o não necessariamente um melhor aluguel, mas, assim, a melhor Sim. destinação, uma destinação diferente. Boa. Então, assim venda, pode ser a venda do ativo pode ser um, então assim a, a, a, a, fica, fica aberto isso, mas assim a, o pior cenário de fato é não fazer nada, não alocar e ficar vazio, então esse de fato é o pior cenário o melhor cenário pode colocar no mesmo pacote, pode ser parcial pode uhum. dar outra destinação pode, então uhum. assim, eu acho que é, a questão é acho que é muito, mas não, não é né? isso eu acho que dá para afirmar hoje que não é muito mais, porque também não tem uma discrepância tão grande, assim, o Banco do Brasil paga um de aluguel e vale é. dois, três, não é isso. Né? não é Só para concluir, concluir essa pauta, dentro desses 82 centavos, tem o aluguel desses, dessas seis agências que supostamente serão devolvidas, correto? Do é dos seis imóveis, né? você mesmo é. falou, mas é. seis, de traído fato, por ele está traído traído lá dos é. É do é. seis imóveis, é. que de fato é. eles até é, é, eles foram, é, como é que eu falo, é, Ajustado pelo IPCA e segue o rito normal, tá certo? Então, é, a gente não, a gente saiu, vamos dizer assim, se puder simplificar, né, do 58, a gente saiu do rito normal de negociação ou de, de contrato, tá certo? E tem uma vida, é, vamos dizer assim, paralela, segregada, por mais que hoje eles de fato sejam maiores, tá certo? O 6 é vai, vai até 2022 no ativo. Isso. Então, assim, puxa, assim, o então, 6 é o que era, né? O 58 é uma vida nova. Ok, perfeito. Cedrani, eu acho que eu cumpri o meu papel aqui. Eu fiz os questionamentos que chegaram para mim. Como eu disse, eu sou um para-raio aqui, né? Então, as coisas chegam para mim. Só que esse é o tipo de live que eu acho que não seria interessante eu fazê-la sozinha. Porque eu acho que tem alguns pontos que eu precisava da, da interlocução do gestor. Então, ao invés de eu ligar para você e falar um monte de coisa, perguntar um monte de coisa e depois eu vir aqui a público e trazer, eu achei mais sensato trazê-lo diretamente para que a gente pudesse dar toda a publicidade, toda a transparência para o processo, uma vez que o comunicado, às vezes, ele não tem essa interpretação por parte dos investidores, tá bom? Tem mais alguma coisa, Cedrani, que você acredita que seja importante de ser é, é, é, dita, ou que eu não tenha perguntado, ou talvez não tenha me expressado da maneira correta? Não, eu acho que a gente, de fato, a gente cobriu, acho que os principais pontos, principalmente os grandes questionamentos, né, do, do, dos cotistas do fundo, né, é porque qualquer coisa, né? Você vai ter um lado, qualquer decisão, né? De fato, a gente acaba tendo o risco, né? De, de ser, podia ser um pouco melhor, podia ser um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco pior, né? Mas acho que o que é importante é de fato e que a gente olha muito para isso, tem olhado muito para isso, é de fato dar essa transparência, falando com todo todo o pessoal que acompanha, o nosso time de relações com investidores está pronto está respondendo um monte, de vários questionamentos. né. Fora isso, é, não sei se você teve oportunidade, a gente tem um site novo do fundo, né? que é o bbprogressivoii.bb.com.br. Ali tem uma série de detalhes, tem uma apresentação que também é, elucida bastante é, dos detalhes, coloca os números, coloca o, o racional daquilo que aconteceu. né. Então, a gente tem tido no site, é, a gente vem acompanhando isso o pessoal olhando bastante, a gente questionando bastante, então é, essa, essa interlocução, esse dia a dia é importante e a gente acredita, né? como você até falou um pouco lá atrás, né? o fundo passivo, ele deixa de ser passivo, ele passa a ter uma certa vida, vamos dizer assim, uma vida mais comum daqui para frente, né? mas que na época é, dele, né? se a gente voltar até eu... 9 anos atrás, era necessário, eu, tá tenho, certo? Eu, eu tenho brincado, falado que a indústria está, agora nós estamos na indústria 3.0, né? então é Ele sai da indústria 2.0 e tenta agora chegar na 3.0. É isso, então a gente está, né, é um produto que tinha que passar por isso, um fundo que tinha que passar por isso, né? acho que a gente está passando bem, de fato, a gente conseguiu manter a previsibilidade, a gente tem o um caminho, né, não é um caminho de ruptura, que podia ser uma coisa só, tá certo? Imagina se a gente chega daqui a um ano, ou 15 meses, e fala assim, ah, não quero, não quero nada. Uhum. Deus do céu, tá certo, né? A gente acha que isso não ia acontecer, mas é, o ponto é que é, é, é, é, a gente andou da previsibilidade e continua, né? Continua e, e vamos, vai trabalhando agora o fundo com transparência, etc. Cedrani, eu quero, eu quero reforçar e dar um, te dar uma, uma, uma não um conselho, vai, te dar uma sugestão e ao mesmo tempo reforçar aqui um ponto importante. Primeira sugestão. Eu acho que vocês poderiam talvez pensar como o site está com cara nova, etc. Pensar talvez, em talvez um webcast, alguma coisa em que vocês vão pegando todas essas dúvidas dos investidores, do cotista, e trazendo em algum webcast para é, respondê-las. É, fica essa sugestão. Me e ajuda. emendando uma coisa com a outra, o nosso canal aqui sempre estará disponível. tá? Então, assim, se você realmente precisar mudar mandato de fundo, precisar ter alguma aprovação em assembleia, alguma carta consulta, e precisar dar publicidade disso entenda que o nosso canal estará disponível. Nós não orientamos votos, mas nós é, damos espaço para os gestores trazerem os seus pleitos aqui e de, debater junto aos cotistas. Eu, só faço, a, eu só, só faço a transição de um, uma, de um, de um ponto para outro, tá bom? Mas o canal está disponível, ok? Eu, obrigado, professor Baroni. Eu acho que isso é importante, esse trabalho é fundamental, né? É, esse dia a dia, essa interlocução com os investidores, para quê? para que, de fato, ele tenha a melhor informação, a informação mais transparente, a informação mais precisa, para que ele, de fato, possa é, é, é, ter a melhor decisão. Né? E a melhor decisão, eu acho que é importante, é importante para o um amadurecimento da nossa indústria de fundos imobiliários, e mais do que com a indústria de fundos imobiliários, vou falar aqui, com, olhando para o mercado de capitais brasileiro, né? a gente teve uma explosão, uma quantidade grande de investidores na Bolsa, uma quantidade grande de novos investidores na Bolsa, né? de grandes de novos investidores em fundos imobiliários. Então, esse papel, no meu modo de ver, é importantíssimo na disseminação de informação e do fortalecimento do mercado de capitais no Brasil. Né? Então, se eu puder agradecer, eu agradeço você, agradeço pelo espaço, agradeço pelo trabalho que você vem fazendo ao longo dos anos. Muito bem, muitíssimo obrigado. Leve um abraço à Silvia, infelizmente, por questões técnicas. A Carol está nos ouvindo. Carol, você sempre tem meu contato aí, sempre que precisar, a gente está aqui com disposição. Acredito que ainda teremos né, alguns pontos para serem evoluídos, esclarecidos. E, de novo, se algum dia você quiser trazer, de repente, a CB Richards para também falar do ponto de vista, com o olhar imobiliário, né? porque você está no olhar da gestão, de contratos, etc. E, de repente, a CBRE queira vir junto com vocês para trazer esse olhar imobiliário, legal. falar especificamente dos ativos, estenda meu convite a eles, tá bom? Ok, legal. Muito obrigado, bom restinho de semana, Cedrani. Valeu aí. Obrigado, professor Barroni. Um abraço, gente. Até mais. Um abraço a todos. Valeu, tchau, tchau.